dos cartões postais da serra um esporte diferente atraiu muitos curiosos nesse fim de semana pilotos se reuniram para praticar e filmar o drift uma técnica para deslizar carros em curvas foi um show de ousadia e adrenalina numa paisagem que inspira e num caminho sereno de repente a velocidade o barulho e a fumaça transformam o cenário a Serra do Rio do Rastro se tornou a estrada perfeita para levar os carros do Drift até o limite. Quando a modalidade foi criada, na década de 70 no Japão, os pilotos competiam nas montanhas. ousadia e adrenalina. O pessoal gosta de ver muito a perseguição. Perseguição, gosta muito quando tem fumaça, quando é a velocidade é alta, né? A gente tem pista no Brasil mesmo e a gente já consegue entrar hoje a 192 km por hora. Carros que fascinam. O visual da Serra no Mirante, que é sempre o cartão postal preferido dos turistas, ganhou uma concorrência forte. São vindos do Japão, tem outra estrutura, é outra expectativa em relação ao que nós temos aqui no Brasil. O Drift chegou no Brasil só há cinco anos e como plano de divulgação da modalidade, as equipes estão percorrendo o país. Um espetáculo em que o piloto precisa deslizar nas curvas. Vai fazer a curva, a roda virada para o lado oposto da curva, seguir uma linha correta e aí o restante é a fumaça, é o show que, que o Drift proporciona. Entre máquinas, pneus e combustível, câmeras e toda uma parafernália tecnológica para captar cada momento. O Drift na Serra vai virar um curta-metragem. Até um helicóptero foi usado nas gravações. A estrada é a mais perfeita possível para esse tipo de gravação de drift, porque é o sonho de qualquer piloto vir aqui correndo. correr. O roteiro envolve uma perseguição entre bandido e polícia pelas curvas da serra. O tráfego teve que ser interrompido para as gravações. Tudo com a ajuda da polícia rodoviária, mas ninguém se importou de ficar esperando. Tanto que eu acompanho os filmes de velocidade porque eu acho muito assim, interessante e ousado, não é? Então a senhora acabou se sentindo num filme aqui. Mas com certeza eu estava nele. <risos>